Opa galera, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o projeto Santa Hino, então acompanha o vídeo inteiro até o final pra você entender tudo, deixa o like, vem comigo, se inscreve também se você for novo no canal. Então basicamente aqui o projeto é Santa Claus Gift for 2023, então o que significa isso aqui, a tradução? Presente do Papai Noel pra 2023, então esse projeto Santa Hino, eles prometem que vai ser muito bom, então é um presente do Papai Noel aí pra você, tá bom? Aqui no projeto então tem o um Play to Earn, que é o que? A plataforma pra você jogar e ganhar, tá bom? Então você pode jogar através do projeto de ganhar dinheiro com isso, a gente vai conferir e também uma carteira cripto, né, pra você armazenar suas criptos, então é um projeto dois em um, muito bacana. Aqui você tem alguns botões como contrato, pré-venda e para comprar. Então aqui na parte de contrato é bacana, você que gosta de estudar mais a fundo, né, nos projetos você pode ver aqui o contrato, quantos holders tem, o supply, é, transações e tudo mais, aquela olhada mais minuciosa. E aqui a pré-venda, né, pra você estar tá adquirindo o seu Santaíno, né, seu token, né, o presente do Papai Noel para 2023. Ok? Então basicamente aqui tem 0% de compra e de venda, então sem imposto, isso é muito bacana, sem venda privada, beleza? E eles têm o um alvo aí de 10x, segundo alvo 100x, terceiro alvo 1000x. Então imagina, você multiplicar por mil seu investimento, é isso que eles vão tentar buscar aqui. Aqui você pode ver o vídeo também dessa youtuber criptolima youtuber russa se eu não me engano, e ela mostra aqui mais detalhes do projeto, tem bastante alcance esse vídeo, então é muito bacana esse marketing, essa divulgação que ela tem, acho que o vídeo tem 40 mil visualizações, também bacana. E bom, a pré-venda vai ser daqui dois dias então, não sei o momento que você também tá nesse esse vídeo mas já fica atento para você pegar a pré-venda do projeto que realmente tem bastante potencial, beleza? E aqui tem tudo, cara. Você pode dar uma olhada mais a fundo, tá? Aqui tem a porcentagem de pré-venda, liquidez, o plate Earn parte dos times, das exchanges, parte travada e a parte que vai ser queimada, beleza? Além do que aqui o fornecimento total, token para pré-venda parte da liquidez, soft cap né que eles pretendem arrecadar e tudo mais fechou aqui também tem a parte do horário tudo bonitinho para você lembrando que a listagem vai ser na pancakeswap também ok e bom aqui agora a gente pode ver ó aqui fala do Plate one plataforma né a plataforma que você vai poder jogar e ganhar dinheiro e aqui a carteira muito bonitinha bem básica né uma carteira aqui que você vai poder tá comprando cripto vai poder fazer staking e também troca né o swap ali que na exchange deles então você pode estar tá baixando na apple store se você tem um iphone ou na Google Google Play se você tem Android, certo? Aqui é a partir do Toque né? O Supply, a taxa de tudo que a gente já viu, mas aqui tá mais bonitinho, né? Como a gente já viu, a parte queimada, pré-sale, liquidez, play to earn, time, exchange e parte do marketing, ok? Aqui é também a parte do roadmap, a fase 1, é o lançamento do site, a criação do contato, tudo mais, marketing, pré-sale, é, pancake swap e tentar multiplicar por 10. Depois é, vai vir a listagem na exchange, com a market cap, né? A listagem também na CoinGecko, mais a listagem exchange e aí vem a plataforma play to earn com mais marketing e tentar multiplicar por 100 o investimento. Para depois na fase 3 vir o C, tá bom? Então é importante. Ainda não tem o C, vai ainda vir. Presta atenção nisso. Tá? E aí depois tem a parte da Wallet, né, a carteira Santa Ino, mais Marketing, mais roadmap, e aí sim tentar multiplicar por mil o investimento. Listagem que eles pretendem estar tá alcançando né? como metas, tem a Indox, as principais aqui, ó, Binance, Gate.io, Crypto.com e a KuCoin, com certeza, e alguns parceiros aqui bem relevantes, como CoinMarketCap, CoinGeek, o PancakeSwap, Sandbox, Engine, é, DexTools, b 6 camping e muito mais. Se você gostou então do projeto, você pode estar tá entrando no Telegram deles, está todos os links aí embaixo, tá? tanto da pré-venda, quanto das redes sociais, então o Telegram pode estar entrando, e aqui você pode ver que tem 2.500 membros, tá? Então bastante gente vai investindo no projeto, muita gente interessada, muita gente de olho, então se você quer ficar de olho, pode estar entrando, fechou? E aqui o Twitter deles você pode estar seguindo também, bastante gente já está seguindo, 1.500 pessoas interessadas no um projeto, então galera, bastante gente interessada, e agora faça o seu estudo. Lembrando galera que esse vídeo não é uma dica de investimento, é um vídeo aí para análise, para estudo, né? É assim, a ideia cara, é você analisar agora, projeto, estudar e ver se você acredita que tem potencial, esse tipo de projeto é jogo rápido, né? Assim, é projeto de Natal então a ideia deles é bombar agora no Natal dia 24, dia 25, tem aquele boom de galera pesquisando pelo Natal e o token dá aquele boom, esse que é o principal movimento que eu devo estar tá fazendo nesse tipo de projeto, beleza? E depois é só sair o lucro aí, mas não é nada garantido porque a gente está no mercado de risco, beleza? Então dito isso, eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima!